Olá, meu nome é Luciana Santos eu faço parte da equipe de Dianética e Scientology. Estou aqui no Tato a Pé. e hoje o assunto é Scientology, que é uma filosofia religiosa aplicada. Filosofia porque é o amor, é a busca pela sabedoria. Aplicada porque você coloca em prática, você usa na vida e religiosa que é religião é um estudo de assuntos espirituais. Scientology trata você como um espírito, uma pessoa, um ser que está buscando alguma coisa, que quer ser melhor, ter melhores resultados, então Scientology trata da própria pessoa. Quando você chega até a gente ou quando você vai para algum lugar buscar ajuda, você sabe o que está pegando. Você vê, meu, essa área da minha vida não tá legal assim, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer alguma coisa. Esse eu que precisa fazer alguma coisa é o que a gente cuida. Então, quando você vem aqui, como que funciona? Você vem conhecer o espaço, saber como que é ser atendido por um especialista em Dianetics Scientology. E esse contato, essa primeira primeiro contato que você tem com a gente é totalmente gratuito, com a intenção que você conheça realmente, que você experimente um pouquinho é, do atendimento com o profissional. Normalmente, a gente indica algum livro, DVD, curso ou terapia, dependendo da sua necessidade. As ferramentas que a Scientology tem são muitas, mas uma delas, umas delas é... Estabelecer e atingir objetivos, os princípios para prosperidade, como se motivar, como adquirir autoconfiança, superando os altos e baixos na vida, como melhorar as relações com os outros, criar filhos, manter e criar um casamento de sucesso e muito, muito mais. Então, essas são as ferramentas. Então, no material você vai ver o quê? Como que o problema surgiu e como você pode resolver. Então são vários exercícios, você é acompanhado por um supervisor que é treinado no assunto. E isso quando você faz o curso. Mas até você decidir fazer o curso, o que é muito legal aqui é que você tem a oportunidade de conhecer. Então você vai poder fazer um teste, você vai poder ser orientado, você vai poder esclarecer as suas dúvidas, saber mas como vocês funcionam, o que, que vocês fazem, para que, que serve, como que é as perguntas são respondidas nessa orientação, então eu indico que você nos ligue no telefone 11 20 94 42 14, esse mesmo telefone é o WhatsApp, tem o nosso site também que é o www.dianeticadobrasil.com.br A nossa página no Facebook é Centro de Dianética Missão São Paulo, então entre em contato com a gente. Agende uma entrevista e saiba muito mais. Eu espero ver você aqui. Até logo!